É o João? É. Ei, é, João, eu sabia que eu não ia perder viagem. Eu ia vir aqui e ver o cavaleiro andando a cavalo. Você tá bom? Ô, João, tá seco, hein? Oi? Tá seco, hein? Ah, rapaz, não, não se age, filho. É, Deixa eu tocar só aqui pra frente um pouquinho. Vamos tomar uma chua pra entrar uns cafés, Essa bula é diferente daquela outra Esse é o meu primo, João Gomes Esse é Minha mãe é fã desse Olha, não acaba Ele é a rosa então, tá bom, João? como o que você está passando Boa tarde, bem? Boa tarde, também, bem? Ei, <risos> companheirão! E a luta? Trabalhou muito! Mas o que vocês estão fazendo para acabar? isso? uma cozinha. Ah, mas é uma cozinha? Parece que é um restaurante, rapaz! <risos> rapaz, ficou bom, hein? E a rosa? A rosa da tá minha passando mal, é. deitada. E você? Nossa, eu sou bom. Andando a cavalo ainda, João? Coisa ah, boa! Todo dia! Todo dia? Bota lá pro curral, põe os bezerros mamar lá, põe os bezerros novo. E você tira leite lá? Com máquina, né? Quantos quando você tira lá? Agora com pouco, uns 100 litros, só, eu desmamei as vacas tudo. Porque está com pouca coisa para tratar, né? porque os bezerros estão maiorzinhos, azul, desmamei tudo. Aí tratei dos bezerros, já não precisa tratar das vacas. né? Dá uma, dá uma, uma folgazinha? É, dá uma folgazinha. não puxa as muito, né? não sente tanto. Mas eu, aí, mas eu cheguei segunda-feira, mas eu tô andando, fui a Lajinha, fui a Iuna, hoje eu fui a Iuna cedo lá, conversei com o Tia Cris e tal, e aí eu voltei, eu falei assim, eu vou lá ver o que, que, que o pessoal lá não, da cidade. O está terra. morando onde? Lá no, no, no, não viu ainda? Não, tá morando lá no Gesso, lá, lá embaixo. No Gesso? É. Mas está morando com a Gesso ou casa separada? Casa separada. Aí tem tá uma casinha lá dele, e lá, arranjou a namorada, né? É, esse, é a tua é, mulher de Vitória, É, né? de Vitória. Mas não fica aí direto, não? Não, vem aqui fica. Aí. Mas é... Mas por que, é que, tá que animado? Não, não fica direto, hein? Ah, eu não sei. É Coisa deles lá, é isso, né? Mas já é, estão... Tá animado, tio. Tá animado, tio. É, desculpa, há é, quantos anos você conta? Eu? É. Vou fazer 72 dia 11 de janeiro. Você é novo, João. É 71. 71? Eu tô com 65. 65? É. Você tá, cê tá forte ainda, sacudido. Anos e pouco mais aí que eu sei. É. Ô João, Hã? e você trabalha muito, hein, rapaz? Já fez muita coisa nessa vida, né? Ah, graças a Deus. Batalhou muito. Já carriei muito, já com troca, já muito na roça. Puxou madeira com ah, carro puxei de boi. Ah, madeira. Carreando. Ei, rapaz, é uma vida... Vida bonita. Ainda cansei de puxar muita mudança em carro de boi. Mudança em carro de boi. É, buscar as coisas no IUNA, carro de boi. Ah, lembro do primeiro voo que foi na casa do pai ainda. Isso foi quando? Você era menino, né, nosso? Ah, eu era pequeno. De uns pequeno. sete anos. E de quem era esse Fusca? Você lembra? Hã? Você lembra de quem era? Era do Timaro. O Timaro era <risos> casado com a minha tia, a tia mais nova, a irmã da mãe. Florido lá o da da, da, da... O Mar Henrique. É aqueles é parentes seu Florido, é... irmão da sua mãe tem algum vivo ainda? Não, não faleceu tudo. O um último, é. faleceu acho ano um atrasado. O Tizé -zé. é que você falou com ele, com a minha é, mãe, o Florindo. É foi ele e Tio Vicente. O Tio Vicente foi o Penúltimo e o último. O foi o último. O último. Uhum. E eu fui lá na fazenda, lá, é muito bonita, né, da uhum. qual Vicença, né? É, teve a festa lá dos Florinhos. Você foi lá? Aham. Uhum. Tinha muita gente? Tinha. Um grupo grande, né? Tirou muita foto lá e ah, registrou chegou. muito. Eu Agora vir a festa dos gomes, né? Os gomes lá isso, aí, se Deus quiser. Uhum. Eu vou lá até conversar com o João pra gente... Antônio. Antônio. O João, você. Aí nós vamos bater um papo lá. Vai ser bom, vai ser em novembro agora, né? Uhum. Deus quiser. Ô, João, hum. a vida é uma luta, não é? Ah, é. Pode parar, não? Mas é tão bom estar com um saúde, não parar, nós Vai com uma coisa, mas com outra. Lidando com a... Isso aí vai divertir a né, gente, né? É. Ah, tirando a. Rapaz, você está fazendo um negócio bonito aqui, ué. Vai virar um. um... uma cozinhona grande. Separada da, da casa, né? É, que ele tá sem lugar de arrumar um porco, arrumar um boi... Arrumar o porco para quê? Como é que você é arruma o porco? É fritar, né? Picar, fritar... <risos> coisa da roça, né? Vai pra um panelão, é. aí, uma banca para picar... Que coisa! Lugar de pendurar pra pendurar o boi para destrinchar... E o quê? Você parece que é frigorífico, Isso é bom demais! É farturão! E o café, deu muito trabalho esse ano? Esse ano deu pouco café, terra. a colheita foi pequena. E o ano que vem agora promete, né? É, o ano que vem, se Deus quiser, a colheita tá boa. A colheita tá boa. É, Deus não ajudar a correr tempo de acordo, né? É, o tempo... Tá manda muito, muito, lá, muito lá, lá em cima. Tempo, vai dar um contratempo na florada, então vai dar um contratempo no, no graná. Mas esse ano que vai ser, vai ficar é... boa. A vida. E a Marlene, como é que tá passando? tá bem. Hein? Eu não vi mais Graças a Deus, já tá bem. É. A Marlene está com uns 50, 60, 60 anos já, né? 58. Já. Ela regula quase idade comigo. Sou de 52? Hum. 52. Até oh. fez aniversário há pouco tempo. Eu queria ter vindo aniversário Eu recebi o convite lá e tal, mas é, é longe, é puxado né, para mim. Eu vim eu aproveitei agora que eu sou Você fui, mora em São Paulo? É, Franca. O 900 km Mas daqui o estado lá. de São Paulo? São Paulo, é na divisa. aí Na divisa São é, Paulo? É, eu, eu ando quase todo o trecho aí no estado de Minas. Eu vou... Então o Franco não fica no estado de São Paulo, é né? São Paulo? É, São Paulo, é São Paulo, é na ponta do estado. Ah, fica é na divisa de Minas? De 14 km da divisa. De Minas? É, o município da divisa de Vídico, Minas. É, e aí eu vou, eu. eu... Falei assim, eu preciso de ir lá em, em, em, em Batiba, mas eu vou a Mas fica longe de Belo Horizonte? Quatrocentos e poucos quilômetros. Belo Horizonte? É. 450. e cinquenta. E Belo Horizonte fica quase no meio da viagem aqui. Não esse trecho é menor. Você mora nem aqui? É. Mas você passa em Belo Horizonte? passa em Belo Horizonte. Tem que passar. Ah, não tem ah. outro trajeto não. Aí eu, esse trecho aqui, daqui a Belo Horizonte, é menor que eu trecho lá, porque lá passa em Divinópolis, Formiga, Passos, aí a cidade pequena, Itaú, Cássia e Franca. De São Paulo até, até Franca tem pedágio, são cinco pedágios, a rodovia mais ou menos, não tem duplicação, muita do, é, pista dupla não, mas tem é, bem sinalizado. Eu prefiro andar assim, pagar o pedágio, porque mesmo à noite é muito bem sinalizado, tem assistência, né? E agora aqui em Minas, é, isso aqui é um constante de caminhão rodando aí, isso é um risco constante, né? Você enfrentar isso aí, mas eu enfrento, enfrentei. Fui em Larginha há pouco tempo, contando um pouco de história da Larginha, e eu tive aqui com o Sou Nicanor Dias, ele falando um pouco da... Você conhece Batiba, quanto ele quase, por causa da idade, ele está com 80 e poucos anos, né? O Nicanor... Nicanor... Aí nós conversamos bastante lá, registrei, almocei com ele lá um dia, comi uma canjiquinha. a Fabiana tinha feito uma Mas canjiquinha esse boa. Agora, esses Agora? dias. Ah. Aí eu subi para ir lá na Iura, passei ali eu falei assim, deixa eu tirar uma foto aqui desse lugar. Aí foi cortar contar a história. Aí eu desci lá e... Lá nas Perobas. Nas Perobas. Que lugar ali bonito, né? Eu fui na missa lá um dia desses. É, a Santa Luzia, né, que é, é a misa lá. Poucos dias é. da igreja, Santa Luzia. É. É o um lugar, um lugar. É que o menino dele faz muitas coisas para vender, que associação. É, passa o, é, cara, é né? o Jorge, o Jorge é. E a Diná, né? Filha do Tizi, uhum. Zimbarba. E eu vi, hoje, eu falei assim: eu tenho que ir lá no João Candinho. Tenho que fazer uma visita para ele. Mas antes de passar aqui. eu, eu não, no eu Joãozinho? Não sei. Vou lá no Joãozinho lá. Como é que ele está passando lá? Tem muitos né? dias que eu não vejo. Eu perguntei aos meninos é, se ele está bem. Eu vou lá ver. Ele é um dos mais velhos do, do, dos, dos gobe né? agora, né? Ele é a Concheta, né? Concheta, Aí, que é a Concheta fica mais velha, né? mais velha é a Maria do Rufo. Será que é mais velha que a Concheta? É. E depois que a Concheta. Depois o Joãozinho. Eu acho que é o Joãozinho. Não, a Concheta é mais velha que o Joãozinho. É, a Concheta é mais velha. Aí eu vou, vou lá. A Maria tá com 90 o quê? Vai fazer 91, não sei. Se ela não fez... Que a minha mãe era a mais velha dos dois. Dos é, mas a Conchê também já fez 90. Já fez? Então vai fazer 91. João? Se tiver. ver as duas, tem uma diferencinha mínima. É. O João, onde é que você arranja essas mulas? Já sou que veio de Conceição do Castelo. Você tem quantas mulas dessas? Tenho quatro. Burro você não tem pra de, de Burro tem é um burro novo, sem a mansarra. Mas, mas você não faz nada de animal mais? Carregar peso? É, só, só ir pela cavalgada. Tá você... ver na cavalgada é. Eu tô sempre lá. vendo você nas cavalgadas hum. lá. Isso é bom. E animal... É domingo, nós participamos na cavalgada. Um o dia todo lá na Santa Maria. Lá em cima? Vocês foram até lá? Lá na Santa Maria de Borja. Você sabe aonde? Eu sei, eu sei. Uê. Aonde vocês saíram, começaram? Saímos da rua. Aqui de, de Batiba, foi? É, foi na rua, reunimos na rua e subimos para Santa Maria. Mas você vai já de animal é, não? vamos a sai montado aqui. Aí eu, a Rosa, os meninos... Você, você é bom para cavalgar, né? Porque o dia todo você está aí em cima não, ainda. Não, eu a semana toda aqui na, na é. Vólica Paraó. Quatro anos seguidos nós vamos. Rapaz, eu tô uma vez eu fui andar a cavalo, rapaz, me deu uma dor na barriga, porque tinha muito tempo que eu não, tava, não andava a cavalo. E aí, eu, depois que eu percebi que, que ele é, é bom para musculatura, né, do abdômen, isso aí, andar a Nossa, Eu acho muito bom, bom também, assim, principalmente burro, que é mais firme, com a pancada aqui, Eu acho que isso ajuda muito a circulação do sangue, né. É bom, circulação do sangue. E você faz muito exercício. É. Quem, quem tá aí, a Rosa? Ô, Rosa, vem cá. Não, vai, só aparece aí na ponta aí, ô. Oi. Cadê é a Rosa? Uai, você tá nas alturas. Não tá nada, não. Ô, ô Rosa, você tá nas alturas? <risos> ô Rosa. Deu pra filmar? Não. Você tá nas alturas, rapaz? Tá nas alturas, mas não deu. Ó, ter... oh, um abraço pra você, eu já tô saindo aqui. Eu vou lá no, no Joãozinho Candim. Na hora que tiver pronta a sua casa aqui, eu vou descer aí, viu? Ah, tá. Tá muito bonito, viu? Você não vai parar, você vai fazer isso é até onde, Rosa? Até lá na represa. Até lá na represa. A que chegar na represa, você vai querer fazer uma piscina lá, grandona. Coisa boa, viu, Rosa? É bom que você tá com sonho e tá sonhando. Uma casona grande. para você Deve divertir lá bastante. Em cima? Tá? Mas a Rosa não, a Rosa não alcança ela, não. A Rosa tá lá no céu. Lá em Mas cima ficou a, gente, bonito. a gente veio de uma casa lá pra Maria, sabe? lembra da Maria? A filha do Pedrinho Barba trabalhava com nós? Sim. Aí lá tem cozinha, tem quarto, tem banheiro, tudo em cima, eu tinha arrumado e... pra ela. Né? É. Aí depois ela casou... Ô, ô João, uhum. e, e você botou os banheiros com a porta larga ou não? Nada, porque a porta é pequena. Ah, você estraga, tu faz um banheirão com a porta larga aí pra gente tomar banho, entrar lá. Aí é só colocar a porta de, de 60, 70... 80, só a entrada, com essas portinhas pequenas, tô, aonde que eu tô indo aí, rapaz, o pessoal tá construindo. Falei, por que, é que não faz? É tão fácil. É, a porta conta. É 70, 80. 80? É o normal. A, a porta do quarto é a porta do banheiro. Eu não sei para que fazer uma porta estreitinha do banheiro. Faz a porta do banheiro. É o mesmo valor da porta. Não ocupa espaço a porta. É, um pouquinho a mais na porta. É, ué. É, a porta não custa mais, é o mesmo preço. E fica bom, rapaz. Fica um negócio ajeitado. E eu, o, o problema do, do banheiro, do deficiente, é você chegar dentro do banheiro. Porque a porta ali fecha, não sei porque que as portinhas estreitinhas. E tem outro aspecto também, é o, é o boxe. O negócio de boxe e banheiro é perigoso. Hoje está usando a custina hum. Só que a custina falar se tomar banho, se o cara passar mal dentro do banheiro precisa de alguém ir lá, ajudar, se... A, na, cânico, na, é, na, é, é, perigoso, aquilo ali é perigoso, né? Meu primo tá aqui. Começou essa casa quando, primo? Ah, acho que dois anos que foi fui inaugurando. E dá só ampliando? Hã? Dá só ampliando? tá ah, é só terminando, dá um só ampliando. E tem gente trabalhando aí, ó Tem, tem dois pedreiros lá. Dois pedreiros. Tem um ali que até é cunhado do Gésio, A esposa do Gésio é a irmã dele. Qual o Do Gésio Acrise. Ah é? Eu estive lá hoje. Você não com conhece Gesso. ele não, Vanilda? Eu estive lá hoje. É um que trabalhou no, no lado do ou não? Eu não sei, mas ele trabalhou lá. É. E morreu um no acidente com o João. Era genro do João, morava de Purdina. Irmão dele, irmão da mulher do o irmão do pedreiro aqui. É. Eu não lembro, não. João, eu vou terminar esse negócio aqui e vou encerrar esse negócio aqui, João. O pessoal tá cantando. Hoje é dia 14, né? 14 de setembro. Ô, João, Hã? você conhece essa cidade aqui, Irupi, Batiba, Iura, há muitos anos, né? Não, Irupi, Batiba, município, eu ia com dente de leite, andando a cavalo, mandriando tropa. Aí eu já comecei a ver seis anos, já canjiano boia, tudo ali também batiba, yuna, tudo que boia. Levando o que, né, no, no carro de boi? Levava café, levava feijão, levava capado. Às trazer trazia sal, trazia querosene, na época não tinha energia ainda, querosene para a colonhada toda. Então, trazia, vinha duas latas no caixote de querosene, não trazia querosene para a turma toda, sal. Cachote? É, vinha duas latas num caixote. Ah, ó. É, duas latas de, de 18 litros. É, dentro do caixote. Uhum. E a querosene era usada só da lamparina? É só da lamparina, outra vez tinha lampião. Que usava... e, o, e o sal, é o sal grosso que é, vinha sal no saco? O sal grosso aí é para consumo para casa, boi, tudo, não tinha negócio. Da tropa vinha sal também ou não? Hã? Na tropa vinha sal também? Vinha sal também. O, o, o, uma tropa e um carro de boi, que, qual que leva mais? Uma tropa de 10 burros? Não, é empata. Empata? É aquilo que o burro, o, o ló de burro é 10 burros e carrega cinco balais de café, o café em coco, puxar para a por exemplo. Dois é. na bolsa e um de dobro. E o, e o carro de boi também carregava essas 50 balais no carro de boi. No carro de boi. Uhum. Mas o carro de boi é mais lento. É, o carro de boi é mais lento. Então, na época, não é todo lugar carro de boi ia. Então, o carro de boi ia onde podia ir, e a tropa ia a ONU não tinha condição de carro de boi. Quem é que tinha tropa boa aqui, João, aqui dessa ideia? Aqui o papai tinha um lote de burro, Vicente Américo, tinha, Rosinho Blocado tinha, um Abraão Barba tinha, Pedro Barba, todo, todo proprietário tinha um lote de burro e um carro de boi. O... Agora papai lá, na época nós era tinha dois carros de boi e um lote de burro. E, e um carro de boi com quantas juntas? Cinco. Cinco juntas? Então, tinha dez de, um de boi. Ô, João... A, a, a, aqui tinha muita subida, né? Ah, a tinha estrada. Muita subida, só assim. É, Eram que... os topos, né? é só topo. E, e a estrada, e quando descia ia lá no córrego, né? É, aí já tinha, tinha uma junta para bater marra, põe na traseira do carro para segurar o carro. E, e não, tinha, não tinha freio o carro não de tinha boi na Não, Não, né? na época não tinha. Depois, já quase, quase parando com o carro de boi, que inventaram o freio. Ah. Mas tudo é segurado com boi. Uma junta no cabeçalho e outra junta por, segurando para trás. Pro carro não pegar. Não. É. Aí tinha uma corrente de uma com, com cinco argolas. Punha duas argolas na cabeça do canzil e duas na ponta. Ainda fazer assim, a canga deitava aqui, apanhava a posição dele segurar aqui. E o boi ficava amarrado e ali, O boi ficava amarrado. podia é ser até sentado, é. chiando os pé, Pro, pra no, pra pra no, Segurando o carro, o carro de aí, boi. Para ajudar os dois, tá, no, no cabeçalho do carro. O é. um carro pesado aquilo carro ali é... pesado. Ela puxava teia, eu puxei muita teia ali. Depois do posto de guarda de Batiba, do, do João Teieiro, eu puxei muita teia dali. Do tio Lindo, comecei a candear a bolha com dente de leite, boia pra, puxando teia, puxando tijolo. Aí depois cresci eu já comecei a carregar, puxei muita teia, muito tijolo. Quando eu tava com 12 anos, dei mutirão puxando tijolo para a igreja de Batiba, tudo carro de boi, da de Santa Maria. Construiu a igreja, tudo puxando o tijolo do carro de boi, de Santa Maria, ele foi batido. Rapaz, é um, é um lance grande, né? Grande. Que tem uma subidas e ali. Tinha estrada, né? É, a estrada muito precária, né? É. E as pontes? Ponte, tinha... As pontinhas muito estreitas, a boi tinha até medo de passar. E o carreiro mais ainda, né? O carreiro tinha é, carro mais é. medo. <risos> Sair de cima da, da, daquele... Era uma coisinha estreita, é, né? A outra Era hora a uns ponte uns que não tinha... Não tinha bueiro, não tinha ponte, já viu o carro atolava, dava trabalho para te arrangar aqui de novo. Não tinha trator? Não tinha trator. Eu tinha que buscar a mais vez, boi. Às tinha que descarregar o carro e poder tornar, tirar o carro para tornar carregar de novo. Ô João, você tem uma história muito rica. Tem tropa aí para Brunis Freire, que às vezes já andava 100 metros, tinha assim, andava da capote com parmito, lascava os parmitos, fazia aquela passarela no barro assim, ó. E andava sem metros, os burros só naquela passarela linda de Deus tá Se pisasse fora, tinha que tirar as bolsas, carregar aqui longe pra poder toda pendurar no burro lá fora do atoleiro. Mas na hora que chegava lá também era uma vitória, né? É, e na serra, é. aí tem Não sei se já viu falar nos cardeirão. Cardeirão todo tanto burro animal andar aqui, ó da largura do passo, aí fazia com os buracos, por não cardeirão. aí burria daqui. Só no cardeirão de passo ali, tanto que chovia muito, né, e andando só no e ia fazer com as cardeirão, assim, onde as pisavam. Ô João, é, é, eu li, não sei aonde, que as estradas do Brasil foram marcadas pelos cascos dos bois. É, o, o boi é que dava o trilho, depois eles iam ampliando aquele trilho, e largueando, fazendo as estradas. É que o boi costuma tirar um nível, né? Ele vai andando, mas não anda, eles não passa e morro assim, mas pega de banda, quase que é isso mesmo, quase é. que anda no nível certinho. Se você acompanhar um trilho de boi, quase que fica um nível certinho. Ele vai subindo e descendo. O é. boi, quando você chama, ele não desce, ele não desce é, reto. Ele vai margeando. É, aqui, ele bom. vai. E, e o moço falou para mim, e eu fiquei olhando, porque daqueles trilhos que foram ampliando, que foi formando o caminho, e depois eles abrindo a estrada, muitas, eles aproveitaram todo aquele agora Os primeiros carros no Batiba, no Batiba na casa do papai, foi tudo a pai fazer mutirão, de, tudo feito de inchado, inchadão, já da casa do papai lá na rua no Batiba. Aí buscava na padaria, buscava aqueles cargueiros de pão, dava café para um companheiro, almoço. Era da picareta, é, e chadão, chadão. E, e pá, jogando. É por isso que vejo onde dá muito morro. Se você for passar de banda no morro, que dá rampa muito alta, né? É. Então eu ficava procurando aquelas lombadas, aquele lugar que dá menos rampa. Menos rampa. Uhum. Ô João, mas que coisa é, impressionante a, essa mudança, né? Hum. Hoje um trator rasga isso aí com facilidade, um caminhão transporta, é, é, é o preço do... Eu veio puxar a madeira plane. lá da nossa propriedade lá em Minas, é onde, onde, da propriedade do, Lu, do Lucinho hoje, já com uma gemerida levantava meia noite, arrumava um almoço, uma comida para nós, nós comemos, o dia tá quase amanhecendo, aqui no Batiba. Quando foi 8, 9 horas, eu estava na casa do pai. Eu gastava 8, 9 horas de viagem, um carro de boi. Lá da, da Dosaí? É, é, lá onde eu é. da Dosaí, ali na é. casa do pai. almerita. Rapaz. Pai, e, e fazia que esse trajeto, é, e estrada perigosa, né? Perigosa. Esse facão aqui, você cortou isso aqui tudo, e, você Passar direto, tocar a criação pra lá e pra cá, é puxar busque, mudança, vem muita mudança. Lá dos aí aí vocês viram onde aqui pra ir lá pro, pro, pro, pro Lucinha? É aqui no Facão é mesmo? É no Facão. É no Facão. Uhum. Ali uma época morou um tio ali, um tio, no facão? é o tio Cícero. Ficou um tempo só morando ali, pouco. Mas aquela região, ah, é bonita aquela região também, né? Agora hoje não, hoje tá um estradão. Cascalhado, é, né? É, cascalhado, é, tá uma beleza aquilo ali, viu? Município de Larginha. Na época a mãe, nós estávamos pequeno, a tia Ailda, irmã da mãe pequena, saía de manhã para chegar na minha avó lá de tarde. Lá na tia Ailda levava quatro meninos no cargueiro, com os balaião, <risos> aí põe assim, com as ah. pernas pra lá, um pra cá, aqui, ó. dois assim, com as pernas... Cruzada e dois de lá, e sair mesmo ficar de manhã até de tarde dentro de um balaio de cargueiro para andar, mas não tinha, outra, outra é, não tinha outro trajeto. É uma casa toleira, tinha que tirar os meninos, descer passar os burros, e tornar colocar os meninos no balaio de novo. Você contando isso para a, a pra geração de hoje, pode dizer que é, que é a cascata, né? Ah, Porque e você viu isso e acompanhou isso. Você deve ter andado no balaio, não andou? Não, eu no, não andei, andava mas mais na garupa. Você andava na garupa? Uhum. Mas, mas você viu muita gente carregando os... Ah, agora os dois, tia nem... eu já tinha Ilda, tinha muitos meninos ia nos balaio. Nos balaio. Hum. Fazia um balaio de menino é, e... Havia dois burros, ela tinha muitos meninos. aí é quatro, dois, dois num, dois num outro burro. A, a, a orita do, do Abrão estava contando do casamento da minha mãe e se for no balaio. No é, é quatro dois do lado e dois do outro os meninos pequenos e os pais faziam questão né porque era uma oportunidade também de tirar uma foto né é. porque fotógrafo naquela época é muito antigo né hum. é, era muito difícil e aí quando chegava lá no casamento e tirava muito pouca foto né no registro pois lá, a mão Tiju já morava ali naquela sede dali? Não? já morava porque o, o, o a mãe foi com três anos a mãe estava com 90 e tantos anos a aurita tá bem mais nova do que a mãe e ela estava contando, do Titá, acho que é o Luizinho, foram quatro em Balai, dois de um lado e dois do outro, para ir lá na festa. E queria levar os meninos, era, uma, era uma, uma festa também, né? A mesma viagem. Em madeira vocês cortaram muita madeira aí, né? Ah, puxaram muita madeira. O, o senhor o so Nicanor Moreno falou que se tivesse botosserra não tinha nenhuma árvore mais em pé. Naquela época que é o cadastro Naquela ass... época, gorpeão, né? Gorpeão, machado, só. E vocês derrubavam mesmo, né? Ah, derrubava E trazia. Quando você entrava no mato para tirar uma tora grande, vocês que passavam, cortavam essas menores, essas árvores pequenas, derrubavam para. Não, daqui a ah. pouco, só uma picadazinha, ah. aí na tora vinha e você ia desviando ali, eu não derrubava madeira para tirar a outra, não. Você procurava que o lugar melhor e, quando tem quando na árvore aqui, ó, vai puxando, a, puxando a madeira aqui, ó. É. Você tem uma árvore aqui, você pega, cortava um pau punha deitado aqui para a tora bater aqui, ó. Aí escorregava naquele pau não, não, não, não, não, não batia de topo no na, tá entendeu? Tem uma árvore aqui. A vez da vez a tora vinha bater aqui, ó. aí Você põe um pau deitado aqui, ó. Aí a tora vinha chiando aqui, não, não pegava aquela árvore. Né? Tinha que trazer a a ainda para a lei da história ainda trazer mais história para escorar lá. É. Hoje tem árvore grande aqui ainda ou não? Ah, tem. Então, tubaço, deitar, fica, assim. no Banatório tem um jatubácio, deitar ele fica dessa altura, assim. Já dá um metro e meio de topa torre dele. E peroba? No peroba ainda tem ainda, mas. A do João Candim lá é, é peroba da aquela? Peroba. Uhum. Aquela é, é, é maiúscula também, é. né? Boa aquela. Uhum. Aquilo ali não corta, né? Ah, não corta. Hoje não corta, não, corta não corta mais. mais não nem pode cortar não deixa para o é. menino é resolver aí é. aqui nessa região tem alguma árvore antiga aqui que é que eles preservaram, não né porque aqui da sua época que vocês cortaram se tivesse deixado alguma aqui já era um... lá no Vale de Antônio nos fundos para ela virando para onde ela é do Abrão Barba lá tem muita árvore grossa tem muita árvore grossa é uhum. ali ali no Antônio é, é, ele bicotou um dia mostrando lá tem árvore grande lá. Ô Antônio, foi bom conversar com você. Registrar essa história e mostrar um tempo que de muita luta. E vocês realizavam muita, muito trabalho, né? Que... Tinha disposição, né Antônio? Levantava cedo. Eu trabalhava semana toda, não era. Eu trabalhava de segunda a sexta, Era de segunda a sábado. E quase toda quarta-feira dançava um forró. Um forró na quarta-feira e outro no sábado. E, e trabalhava de segunda a sábado, amanhecer até escurecer. O forró? É, e, e dançava dois forró por semana. Dois forró por uhum. semana. E o forró era... quarta-feira e veio até de madrugada. Agora do sábado aí amanhecia o dia. O tia Cris falou que ia mãe dos forrós é, é lá, Cris. Mas não perdia dia, nem é. hora de serviço, não. Trabalhava Chega normal. a sair do, do forró, ia lá, trocava aí, de, roupa. Chegasse, eu trocar de roupa? chegava só trocava de roupa Ia moecando, é. ou eu ia pegar os bois pro chamadeiro, o serviço fazendo o serviço estivesse fazendo... O João, hum? o, o, a Maria do Rufo falou que o tio. Davi era bom para fazer farinha, né? Ah, era bom de farinha. Farinha? Lá, das minhas sorteiras, torradeiro de farinha era com uma Amélia. Aí depois as meninas casaram tudo, o papai que fazia farinha, com macapã, matava, é. fritava, tudo era ele. De Davi. Hum. De Davi deixou uma história bonita aqui na, nesse Batiba. Todo mundo que fala. A gente fala o nome do Davi Gomes, o pessoal fala assim, esse foi, foi grande, né? Generoso, né? em todo sentido, né? De Davi. Um abração para você, primo. Alô, foi uma obrigado. alegria muito grande. Esse primo, ele é filho do de Davi, que é irmão mais novo do meu avô, José Gomes, sobrinho, que é o Juca Silvestre. E a minha mãe, ele é primo primeiro da minha mãe, a minha mãe tinha uma admiração muito grande, gostava de vir aqui bater papo e, e recordar esses tempo de, de luta. Quando eu chegava aqui, eu, eu não deixava a, a, a mãe não deixava o jogo conversar, ela que, que falava a história dela, né? Eu fazia vocês é. um menino, né? Era menino. É, ela tinha mais de história é, para mim do é, que eu ela. É. Né? Que ela nasceu na fazenda é. do seu pai lá, onde que você nasceu. Ela alcançou mais coisas antigas do é. que eu. E ela conheceu o, o vovô lá, o, o João Gomes Coelho e a vovó é, eu não Luzia, que era irmã da, da, da sua avó Vicença, é. né? É, minhas é. duas avó irmão. eram irmãs. É isso aí, João. Um abraço para você. Falou, Hoje, pra 14, você. foi bom que eu vou registrar isso aqui. Vou jogar lá no, no Facebook. lá E depois eles falam assim, ah, esse aí eu conheço. viu? <risos> esse é dos nossos. Parabéns pra você. Valeu, obrigado. Deus abençoe.